Ó, oh, ô quando você quiser começar e colocar uma pra testar aí pra ver qual que é a ideia, só falar aí, aí tá? Eu, eu, eu, eu desafio e quem atacar primeiro já Isso, exatamente. É assim. quem, quem conseguir pegar primeiro aí, quem entrar pra desafiar primeiro, é o cara que tá tendo a chance. E aí Não, eu beleza, conseguindo, eu já, já printo aqui a, a, a conta e aí já era aí a gente dá o prêmio. Beleza. Já, ó, já tem o cara atacando eu aqui, ó. vamos ver. Tá vai conseguir aqui pra... aqui, Tá do aqui. Tadualki Lalum, Tadualki Lalum, Quatro gelos. Vamos ver se eu vai conseguir imitar aqui nesse layout. Aí eu quero ver. É, ver, meu Deus do céu. Esse layout eu usei, eu usei algumas, algumas qualificatórias, esse que eu usei esse layout aí também na, em alguns campeonatos que a gente jogou, EWL. E ah, ainda é? ninguém pertençou ele. Pelo menos em campeonato tá ninguém fechou. Vamos ver se ele consegue fechar. Então é um bom teste. Quem conseguiu é que se manja muito. Esse que eu usei contra o Tintese inclusive. Tintese eu usei. tentando quebrar isso, que ele conseguiu quebrar. hein conseguiu abrir É, nem precisou do gelo. conseguiu abrir Mas vamos ver se consegue finalizar o lava. Aquele finalista ele. Que a fúria, isso aí. Será que jogou o Veneno um pouco cedo, acho que agora o Veneno não vai pegar muito, um, um... vai acabar Porque lá Porque ele, é, ele vai tentar quebrar lá no inferno, acho, vamos ver Já foi, ele já aí. Errou esse foi. gelo aí, errou, é o CV, é CV escrito meu, meu, aqui tá um desespero, ele dropou um monte de gelo <risos> Foi um monte, foi um é. três, acho, cara Ele e não, acabou, né? acabou ficando nervoso aqui, acho que a Rainha vai rodar aqui, vai rodar aqui. Ele Tomou um pouco de tomou dano, ali na Acho, que nas... acho que ela vai rodar aqui Vai, rodar. Vai, vai rodar. Ixi, tá é. Acabou rodando Acabou Rodando... E é. acho que agora, é, agora deixando a CPT pequena. O pessoal já é, começa... Sério. O pessoal já tá ligado, né? É, o pessoal, o pessoal tá, tá torcendo contra, né? É claro! Exatamente. É, né? Tá, tá todo mundo aqui intenso Mas aqui é o é meu festo porque né, ele acabou rodando. É, acabou rodando ali, na atrapalhou, não levou o meio ali. É, aqui Os atrapalhando. É, deu, deu ruim deu. É. é. é. Que loucura. Puxa essa variação de cunho que que lavou é muito forte, né, mano é, é, é o que o Bernardo usa. O Bernardo usa, tá, um, um, lá no, lá no BR, ele tá com três pontos lá no top 10, né, Lador? E ele tá mitando com essa variação. É. é, rodou acho pra que caramba. É das né? que mais preciso kill também, né, cara? É, basta eu que pro, eu, pro drop, é. pra tudo, né? Mano? É, eu particularmente não, não, não gosto muito eu não tô muito acostumado. Eu faço. Eu costumo fazer ataques que são mais rápidos, eu faço entrada uhum. mais rápida. Cara, dá desespero quando começa a demorar volta. muito a gente fica desesperado, cara. Os narradores são os que mais sofrem nesse momento aí, que fica. Que, que, quer, quer dizer, tirando o cara que tá atacando, né? Que deve, o cara é, que atacando verdade. já começa eu... a desesperar um pouco também, né? Fala, porra tá... É. não sei não, não sei eu não, não costumo, acho que... Eu já não costumo fazer esse tipo variação. Uhum. E aqui, variação. Olha, se tivesse sentado se tivesse ali, podia ser até que melhorava, né? Daria pra bater, assim é. de repente. Eu segurei o, o primeiro ataque, vamos ver. Já deu pra segurar ali, ó. rapaziada, hippie, hippie. <risos> a galera ali... Ó, O Hudson falou é que atacou mesmo. esse layout hoje. Não rolou, 89% Vamos ver se vai eu acho que você em eu Baixa gosto, de esse alta. ataque é, ele vai entrar, é, só que ele vai entrar meio de lado ali Tem três bestas ali, de lado, ele vai tentar entrar o carro lá pela inferna né? Tá funilhando ah, com dois drag elétricos Ó, só que ó, ele já, já vai perder o drag elétrico lá em cima É que tem 5 tesla né? Tem, ah tem 5? 5 tesla Caraca. Perdeu e nem ativou ativo ativo. as outras. É. Três PECA ali. É, 25. Ó, oh, ele tá entrando ali, né? Pro problema é que tem muita besta. Tem três bestas do, do, do, é, do lado da águia ali que vão ficar Exato. gritando entrada ficar oh, mas a entrada ah, dele. Mas a rainha tá limpando a besta. Nossa, é. o pique é do baú é quase pelo águia. Você sempre fala é, né? Né? desse de, de, de dano lateral né? pra jantar. Pra... É, isso aí atrapalha. Porque ó, tem, aquela besta solo, ela fica batendo ali nas tropas ó, o tempo todo. Sim. Agora tá, tá batendo ali na, na. Mas talvez ele feche, Vamos ver. Tem cinco bate, tem três gelo, ó, tem, tem chance de se aqui. Nelson, seguinte, ele depende da rainha pegar aquele mago lá. Vamos ver se a rainha pega aquele mago. Se a rainha pegar o mago que tá ali, aquela torre do mago. Nossa, ele perdeu Eita. a rainha. Ele perdeu a rainha. Ele perdeu a rainha, não usou o poder. Nossa. É, agora vai ser complicado de conseguir passar aqui. ó? Será que. Agora não, é que acho que ele consiga. não fecha agora porque a águia, a, a águia tá viva. É. A águia está é vivendo. Mas talvez ele se fechasse tá. se, não, se não perde o poder da rainha. Porque a rainha pegar o é. Marvel e ele poderia jogar o gelo mais para mais frente. E ela tá mitando, já, já segurou três, né? Três, já, hein? <risos> Bruno, você ainda joga? Jogo todos os dias, cara. Depois eu vou mostrar minha vida direitinho. Tá bem, o palo tá quase indo pro cb 12 Bruno, tem vaga pra entrar nos desafios? Tem sim, sim o link... Bem. Link não, o código da, do planta tá aí, ó. Fixei aí pra vocês, aí, vocês, tá aí no chat. A tag. E galera que tá na retransmissão do Clash of Plans também, fica ligado, o pessoal colocou também aí fixado pra vocês poderem entrar no plan. Então fica ligado que você, pode ganhar 500 gemas Mas tem que derrubar o layout do Mario O layout do Mario tá mitando aqui cara. É, tá E aí bem. Mario, tá, tá como esperava? Esse, tá, tá bem o layout, né? Tá bem, esse layout aí é, é bem chato Fechar aí ele bastante guerra E eu ainda não vi ele, ele, ele tomar piscina Toma, né? é? Boa tá bem. Mandou bem, segurou mais um, hein? Verdade. É, perdeu a rainha um ali, raio. a rainha acabou entrando. E tem águia, porra, tem rainha, né? tem inferno, tem tudo, agora e as é as torradores. Pro, né? O problema é que a inferno vai matar as curadores agora. É. é. Torrou tudo ali, né? Aí aqui, ele, aqui. O problema é que ele perdeu a rainha ali, aí não conseguiu aproveitar muito. Cara. É, o problema é que voltou pra caramba ali também. E a inferno, sim. por mais que seja a multi ali, cara, é 10 segundos ah, que ela fica fritando ali, acaba com as tropa Sim, tropas. sim. Esse, esse tipo de layout tem feito para multi matar as tropas pra tempo, cara. A questão do tempo é complicada. Já aqui embaixo tem é, é, né, é, por isso que eu não faço alto. Eu gosto de, de ataque mais rápido aí, aí eu, eu já resolvo tudo rapidão. 95, tá? quase fechou aqui. Assim. Sim, o layout já segurou já Já quatro, hein Caramba, quem será que vai conseguir derrubar O layout do Marinal Meu Deus do céu Tem ordem de ataque? Não, não tem ordem de ataque, na verdade A gente tá por enquanto é, Deixando a galera entrar e tentar clicar Pra poder atacar Por enquanto ninguém conseguiu dar oh, O embaixador já tá ligado já. Até sair do clã, obrigado aí. embaixador, tamo junto e o Mari segue ali, sim. hein, Victor? Que isso, Mari. <risos> o consumante muita besta, né? Sim, sim, exatamente. Já printei. Os caras estão printando o layout do, do Mari para poder fazer a cópia ali. Ó, o Diógenes falou que tá usando esse, gear, esse layout faz umas três guerras já. E tomou o PT já, Diógenes? Ou ainda não? Boa, Mari. Segurou bem, cara. Tá segurando muito. É o quinto já, se não me engano. Tá segurado bem, Neto. Né? Caramba.